Olá sou Carlos Salgado e hoje estaremos a preparar a massa folhada, é uma das massas mais crocantes e delicadas. É extremamente deliciosa tanto em doce quanto em salgada. Hoje faremos a clássica massa folhada e a massa folhada invertida. É uma massa que exige muita paciência, prática e metodologia. No final obteremos o resultado mais desejado, uma massa com mais de mil camadas. Essa massa leva dois dias para ser feita e deve repousar no frigorífico pelo menos uma hora antes e uma hora após o estiramento. As receitas que veremos a seguir são pensadas para serem feitas em casa, com produtos que conseguimos nos supermercados. Estas não são receitas profissionais que pedem dois tipos de farinha e uma manteiga com pouca umidade. Também não podemos compará-las com receitas de pasteleiros profissionais uma vez que em casa não temos implementos, como a laminadora. Com estas receitas e seguindo rigorosamente cada um dos passos, obteremos em casa um resultado de tanta qualidade como o de uma pastelaria de luxo. No final do vídeo veremos o que podemos fazer com as sobras da massa, como apresentar um maravilhoso mil-folhas e como fazer os clássicos palmeires. Vamos a começar então, com a massa folhada. Para a massa folhada clássica precisaremos de o gancho de massa, se a fizermos manualmente precisaremos de um raspador de aço ou de plástico, um rolo, uma escova, duas guias de 3 mm, um envelope de papel vegetal ou papel manteiga de uns 16 por 22 cm, dois tabuleiros perfurados e mães. Para a massa precisamos 500g de farinha, 240g de água morna, 50g de manteiga derretida não muito quente, 10g de sal, 1 colher de sopa de vinagre branco. Colocamos tudo na tigela e vamos amassar lentamente. Não se deve amassar muito. Simplesmente amassamos até obter uma massa compacta. Fazemos uma bola e dois cortes transversais. Rolhamos e refrigeramos. É melhor se fizer a massa na noite anterior. O mínimo é uma hora na geladeira ou frigorífico. Agora precisamos de um envelope de papel manteiga de 16 por 22 cm e 370 g de manteiga. Com a ajuda do rolo, esmagamos bem a manteiga. Assim que esta etapa estiver pronta, leve ao frigorífico até ficar sólida. Quando formos trabalhar a massa folhada, retira a massa e a manteiga da geladeira ao frigorífico. Abrimos a massa até conseguirmos uma extensão suficiente para cobrir a manteiga. O ideal é que tanto a massa quanto a manteiga tenham a mesma consistência. A manteiga não pode estar muito sólida porque acabaria rachando ou muito mole porque acabaria saindo por entre as bordas. Envolvemos muito bem a manteiga e fechamos o melhor possível. Prosseguimos para fazer a primeira volta simples. Coloque farinha suficiente na bancada de trabalho. À medida que avançamos com a massa, precisaremos de menos farinha. Estamos a fazer uma leve pressão para estender. Devemos fazer com que a manteiga se espalhe uniformemente no meio da massa. Esta primeira volta é a chave para conseguir uma boa massa folhada. Se notar que a manteiga está a rachar, pare o processo por um momento e espere que amoleça um pouco. Se ao contrário começar a sair pelas bordas, coloque a massa na geladeira ou frigorífico até ficar firme. A primeira volta será uma volta simples. Revolvemos algum excesso nas bordas, sempre escovamos o excesso de farinha. Dobramos o terço superior da massa em nossa direção. E então o último terço para cima. Gire em 90 graus para obter o que parece um livro. Embrulhamos e refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Realizamos a segunda volta simples. Sempre temos que estender uma massa fria, mas maleável. Não pode estar muito firme porque vai acabar por rachar. Abrimos a massa o mais que se possa. Vamos removendo sempre o excesso de farinha. E dobramos o primeiro terço em nossa direção novamente e o segundo em cima. Embrulhamos e refrigeramos. Fazemos uma terceira volta simples. Facemos uma quarta volta simples. Agora vamos para a última volta. Esta será uma volta dupla. Dobramos a massa ao meio. Em seguida, dobramos cada extremo ao meio. E então dobramos novamente. E aqui temos a clássica massa folhada, pronta para ser refrigerada e utilizada para assar ou cozer, idealmente deixe repousar pelo menos uma hora, prefiro deixar repousar durante a noite. Esta massa dura cerca de 4 a 5 dias na geladeira ou frigorífico e de 3 a 5 meses no congelador. Cortamos a massa a meio. Aqui já podemos ver algumas camadas. Abrimos uma metade. Estendemos bem até obtermos um retângulo. Ajudámo-nos com as guias de espessura de 3mm. Mas a massa deve ser deixada em repouso por uma hora na geladeira ou frigorífico. Eu prefiro congelá-la um pouco. Colocamos uma folha de papel manteiga e colocamos a massa. E eu uso estes ímãs para controlar a espessura. Para esta massa utilizo dois ou até três ímãs. Gosto que fique larga e bem formada com as suas camadas visíveis. Colocamos outra folha de papel manteiga. E o outro tabuleiro perfurado em cima. E finalmente algo que faça peso, já que a massa tende a crescer. Pode colocar uma ticela de Pyrex Confecion. Assamos a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. Deve ficar bem dourado, caso contrário ficará branco ou mesmo cru no centro. Retiramos do forno e deixamos arrefecer. Aqui vemos as camadas. Esta massa pode ser armazenada por alguns dias num recipiente hermético, livre de umidade, para que se deixe sempre crocante. Agora continuamos com a massa folhada invertida. Esta massa folhada é a mais saborosa, mas também a mais difícil de fazer. Como o próprio nome indica, o procedimento é o inverso. A manteiga embrulha a massa. Para a massa folhada invertida, vamos precisar de o gancho de amassar, a pá plana, se fizermos manualmente, precisaremos de um raspador de aço ou de plástico, um rolo, duas guias de espessor de 3mm, uma escova, dois tabuleiros perfurados e imãs um envelope de papel manteiga de 26 por 40 cm e um segundo envelope de papel manteiga de 16 por 22 cm. O envelope maior servirá para estender a manteiga, o menor para estender a massa. O envelope maior deve cobrir perfeitamente o menor. Para a massa precisamos 350 gramas de farinha, 150 g de água morna, 115 g de manteiga derretida não quente, 15 g de sal, uma colher de sopa de vinagre branco. Colocamos todos os ingredientes na tigela e amassamos, até obter uma massa homogénea. Não há necessidade de amassar muito. Colocamos a massa no envelope pequeno, estendemos primeiro com nossas mãos. Depois, com a ajuda do rolo, levamos a refrigerar. Para a manteiga precisamos, 375 gramas de manteiga, 150 gramas de farinha, com a ajuda da pá plana, misturamos bem a manteiga com a farinha. Colocamos no envelope grande e estendemos perfeitamente até cobrir toda a extensão do retângulo. Refrigeramos junto con la masa, por lo menos por una hora. Lo ideal, lo ideal es dejarlas en la nevera, nevera toda la noche. noche. Cuando vayamos a comenzar a hacer la, la, la masa de la hojaldre, retiramos la masa y el empaste de la nevera. Tanto la masa, Tanto la la masa mantega como el empaste, empaste deben, deben tener la misma consistencia. Colocamos la masa en manteiga, medio del empaste y luego procedemos, procedemos a, a sellar bien. Colocamos esse retângulo na geladeira por cerca de 20 minutos. Começamos a abrir a massa. Colocamos farinha suficiente na bancada de trabalho. Estendemos de forma rápida e uniforme. Vamos fazer uma primeira volta dupla. Sempre escovamos o excesso de farinha. Removemos algum excesso na borda, dobramos ao meio, em seguida cada borda para o centro e logo dobramos as duas metades, embrulhamos e refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Agora, procedemos a uma segunda volta dupla. Estendemos a massa tanto quanto podemos. Em seguida, fazemos uma volta dupla. Embrulhamos e refrigeramos. Agora procedemos a uma terceira volta dupla. Agora fazemos a última volta, desta vez será uma volta simples. Em seguida realizamos uma volta simples. Embrulhamos e refrigeramos pelo menos por uma hora. Agora dividimos a massa em dois. Aqui podemos ver algumas camadas. Estendemos para formar um retângulo. Ajudamos-nos com as guias de espessura de 3 milímetros. Refrigeramos por pelo menos uma hora. Eu prefiro congelar um pouco. Antes de levar ao forno, fazemos o mesmo processo que com a massa folhada clássica. Colocamos uma folha de papel manteiga. Colocamos a massa. Em cada canto colocamos cerca de 3 imãs para controlar a altura da massa. Cobrimos com o um outro tabuleiro e colocamos algum peso por cima. Ace a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. E aqui temos a massa folhada invertida, a favorita dos chefes pasteleiros. Sem dúvida a mais crocante e com camadas definidas. Acabamos de ver as duas formas mais populares de fazer uma massa folhada muito boa. Vamos recapitular rapidamente. Para a massa folhada clássica, temos a massa e a manteiga. Colocamos a manteiga em um envelope de papel vegetal. Refrigeramos por pelo menos uma hora. Antes de começar a estender, tanto a massa quanto a manteiga devem ter a mesma consistência. Abrimos a massa e cobrimos a manteiga. Estendemos e fazemos a primeira volta simples. Para cada volta, refrigeramos cerca de 30 minutos. No total, são 4 voltas simples e uma dupla. Ace a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. Para a massa folhada invertida, fazemos uma massa que estendemos num pequeno envelope de papel manteiga. E temos a manteiga que estendemos num grande envelope de papel vegetal. Refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Embrulhamos a massa com a manteiga. Damos uma primeira volta dupla. No total, são 3 voltas duplas e uma simples. Asa a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. E agora vamos ver como fazer um maravilhoso mil folhas e as clássicas Palmiers. Com as sobras da massa que temos, simplesmente estendemos e cortamos em fitas. Não se preocupe de não ser do mesmo tamanho. Pincela com ovo batido e adicionamos as especiárias que queremos. Pode ser só sal ou com orégãos, pimenta ou qualquer outro tempero ou erva que quisermos. Também pode ser feito com açúcar e canela. Para umir folhas espetacular, usamos alguns retângulos de massa folhada e eu prefiro a invertida. Fazemos um creme de baunilha diplomata e aplicamos nas camadas de massa folhada. e coloque de lado numa placa de apresentação. No topo aplicamos um creme de chantilly. Para uma segunda versão de milho folhas cortamos 3 retângulos de massa folhada. Colocamos framboessas nas bordas. Aplicamos um creme de pasteleiro de chocolate. Então nós decoramos. Para fazer esses cremes, vá para o tutorial de cremes. O link está na parte superior e na descrição deste vídeo. Para as mil folhas, utilizou-se uma receita de massa folhada invertida e uma receita de creme diplomate de 250 gramas de leite e de um creme de chocolate com 500 gramas de leite. Para os palmeiras clássicos, abrimos um retângulo de massa folhada sobre açúcar granulado e aplicamos açúcar por cima também. Estendemos até conseguirmos uma tira longa. Dobramos esta tira ao meio e marcamos. Então, cada metade é dividida em três. Cada metade é dobrada duas vezes. E então, as duas metades sobre elas mesmas. Pressionamos um pouco e levamos para congelar. O tamanho dos palmeiras é o gosto de cada um, assim como a quantidade de açúcar. Cortamos entre meio e 1 um cm de espessura. Passamos por açúcar e colocamos nos tabuleiros, com espaço suficiente entre eles. Lavamos ao forno por cerca de 20 minutos a 180 graus. Retiramos e viramos. Assamos por mais de 10 ou 15 minutos. Para banhá-los em chocolate, podemos banhá-los em chocolate derretido ou nesta ganache de chocolate. 250 gramas de chocolate amargo, 250 gramas de nata, 40 gramas de manteiga pomada. Aquecemos um pouco o chocolate. Acrescentamos a nata quente. Misturamos bem. Depois, quando estiver a temperatura ambiente, acrescentamos a manteiga. Banhamos o rosto opaco do palmer. Podemos colocar farelo de cacau ou chuva de chocolate em cima. Deixamos solidificar. E aqui temos alguns palmeiras crocantes e deliciosos. Espero que tenham gostado deste tutorial e que incentivem a fazer a massa folhada em casa. Lembre-se, é tudo uma questão de prática. Qualquer dúvida, por favor escreva-me. Obrigado por se juntar a mim e até à próxima!